Eu sou um corretor Penatis porque é aqui onde eu me sinto, na minha casa, com a minha família e com os meus amigos e sendo assim eu ajudo a construir novas histórias. Eu tenho 7 anos de mercado e o mercado me fez é, transformar tanto a vida de pessoas que eu ajudei no decorrer desse tempo como também o mercado, ajudou a transformar a minha vida, tanto profissional como pessoal. Foi quando eu, no período da minha vida, é, que eu estava a sair do mercado e, Eu estava saindo do mercado e uma pessoa me ajudou me deu a mão e com duas semanas depois que eu decidi me, me dar uma segunda chance é, fiz uma ajudei né a uma pessoa a construir né uma nova história e essa pessoa falou para mim que eu continuasse porque eu era um bom corretor, era um corretor que atendeu todas as expectativas dele e que eu não parasse. Então, isso foi uma carga muito grande positiva para que eu continuasse e para que eu estivesse aqui até hoje. O meu propósito daqui para frente, perante a de a, a a Inteligência Imobiliária, é estar ajudando, como o nosso Zoologum fala, pessoas a ajudar a construir novas histórias, mas não só em relação a, aos nossos clientes, mas sim aos nossos parceiros, principalmente aos nossos parceiros da nossa comunidade, que eu vou ajudar sempre a eles ajudarem a outras pessoas a construírem novas histórias.